Fala aí pessoal E aí? E aí? E aí? Fala aí galera Novos nomes. Hoje eu entrei para ter um assunto com vocês Bom, a gente tem um segundo nível né, de, de Outliers tem os outliers, primeiro nível, tem o segundo nível, novos nômades Por isso que eu inicio falando com vocês como novos nômades Nunca como outliers Galera Seguinte Essa live É para Pô, Camisa suja, sei lá, branco de sujo mesmo, cara Nem por isso não, estou em casa A ideia da live É passar para vocês Uma direção específica para o que cada um está fazendo e para o que cada um está tentando fazer agora Quais são as ideias que algumas pessoas que inclusive iniciaram no Close Friends há algum tempo têm em mente, que inclusive não começaram a colocar em prática ainda que a gente pode separar para você seguir especificamente uma coisa ok Isso é muito importante Vocês sabem que o Close Friends tem assuntos diversos Então você pode se sentir confuso Eu sempre estou falando isso aí falei no início dessa nova temporada Ou seja, você tem que escolher alguma coisa para poder fazer ok 31 pessoas aqui, legal, legal, legal, show. Gustavo já está aí? Maravilha. Vou ajustar isso aqui. Muito claro, aí. Pessoal, eu vou querer receber as dúvidas de vocês aqui e vou ir respondendo de cada um, tá ok? E a ideia, como eu falei, é a seguinte: bom, ao você fazer a sua pergunta, eu quero que você já seja específico e pelo menos me sinalizar se você está. Atuando como afiliado ou produtor ok? Então se fizer uma pergunta sobre Facebook Ads Já tenta me falar, ó, sou produtor, sou afiliado Se fizer uma pergunta sobre é, Webinar automático Sou produtor, sou afiliado Responde isso aí, porque fica muito mais fácil Eu te dar a resposta em cima de Em cima da estratégia que eu acho que você pode usar Como afiliado ou produtor, beleza? Deixa eu ver quem já apareceu mais por aqui Legal, legal Show, show, legal Perfeito 39 pessoas Estou vendo que você já no chat aqui Pessoal Ou até o Paulo já entrou aí, Paulo Júnior O outro Paulo Júnior, tá? no é da equipe Paulo Júnior, bravo, método do A Eu vou pegar aqui então do box agora E começar a responder vocês, tá? O seguinte, no chat aqui para você que tá aí Coloca para mim se você é produtor ou afiliado? Já escreve aqui, digita aí produtor ou afiliado. E se você, calma, calma, se você é produtor, é, coloca na frente o PLR, tá? De PLR, se você estiver fazendo isso. Se não, coloca só sou produtor. Beleza? Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma pergunta no box já. Afiliado prefere... Um produto de dor genérica, exemplos A dor pode ser genérica, mas a, a promessa tem que ser mais específica Por exemplo, a dor de emagrecimento ela é genérica, certo? A dor de pessoas que estão acima do peso Porém, o método tem que incluir algo que seja um pouco mais específico Para as pessoas que estão com esse problema Entenderem que aquele produto não é só mais um produto disponível no mercado Beleza? Ou seja, você pode pegar um produto genérico Porém com uh, oferta ali mais específica Senão você não vai vender muito bem não Tá? A oferta tem que ser mais específica, tem que ter o que eu chamo de MVP, tá? Pô, você pega hoje, hoje, o que tá ficando muito genérico no mercado, na minha opinião, tá? Produtos de encapsulados para emagrecimento. Eles são simplesmente cópias de outros produtos advertoriais que os caras já pegaram na própria empresa, que forneceram para eles, e a história, a história é sempre a mesma, não muda nada no advertorial. O produto, ele fala, ele nem sequer toca nos componentes direito, ele não tem uma tipo, história, ele não fala com quanto tempo a pessoa vai conseguir emagrecer, ou pelo menos passa uma média, ou seja, muito genérico, tá? Facilmente você consegue enxergar isso. Então, você tem que procurar algo mais específico, mesmo que o produto seja genérico se eu compartilhei com vocês, tem os, a planilha lá com os pontos que você consegue somar De um produto, como afiliado ou produtor, que vai te dar lucro, tá? Pra você ter a mais próxima certeza ali de que é um produto bom, para conseguir te dar retorno Nessa planilha, você marca lá os pontinhos, aí vai somando Qual estratégia eu utilizaria para drop? Olha, eu já fiz drop uma vez. Eu acompanho uma galera lá fora que faz dropshipping. Eu não consigo te dar certeza absoluta de qual estratégia eu utilizaria hoje. Porque eu não tô tão atualizado assim. Mas a primeira coisa que eu faria é pesquisar lá fora o que está funcionando agora. Não pesquisaria no Brasil não, cara. Estou nem me lixando pro o Brasil. Não quero saber se tem pessoas fazendo 70 bilhões de reais aqui com dropshipping. Não me interessa. Eu pesquiso lá fora. Ponto. Pô, mas e a cultura, Tiago? Como é que faz para a cultura do Brasil? Cara, você facilmente consegue transcrever isso para cá. Para a cultura atual, beleza? Eu daria ouvidos a uma galera que sim, está tendo resultado nesse mercado, mas com muito cuidado para que eu não faça algo que essa pessoa está tá passando até de forma muito, muito generalizada para outras pessoas. Porque, o que acontece? Saca só, quando uma pessoa cria um treinamento, ela tem que ser muito mais didática e quando a boca do funil está muito aberta, ela vai te passar estratégias das quais aquilo... É, pode ser fácil de ser aplicado para várias pessoas ao mesmo tempo Então, algumas pessoas sacrificam funis complexos Sacrificam ferramentas de espiãs Cara, vai sacrificar um monte de coisa Tem duas ou três pessoas do Mastermind lá que são muito boas Para dropshipping No Gold Age Uma delas é o, o Thales outra, outra é o... Pô, me fala a memória aqui agora Eu sei que eles fazem um trabalho muito foda e oferecem até mentoria para isso E tem muito custo no mercado aí por fora Que vai te passar algumas coisas muito mais genéricas Coisa que... 90% das pessoas que não têm muita expertise no computador Precisam de fazer para conseguir ter resultado Por isso que eu iria lá fora Pegar alguma estratégia E o que está funcionando lá fora, pelo que eu percebi, nos últimos meses Cara, são estratégias de frete grátis Ainda assim, frete grátis em alguns casos Pô, frete grátis parou de funcionar no Brasil Eu sei que parou de funcionar Mas eu já vi algumas pessoas testando alguns métodos alternativos para isso A segunda coisa é a seguinte Pararam lá fora já há um tempo De venderem tantos produtos através simplesmente das lojas virtuais Ou seja, eles pararam um pouco de mandar tanto o cliente para a loja virtual e eles mandam o cliente para uma landing page. No Brasil, várias pessoas já estão fazendo isso aqui também. É, porém, cara, observa mais o que eles estão fazendo lá. Tem alguns detalhes aí que são minuciosos e existem upsells que precisam ser feitos de forma imediata depois que a pessoa cai é, nessa página e compra esse produto. Seja lá qual produto, cara. tem que ter upsell. E isso eu não vejo muito a galera fazer aqui no Brasil. Então assim, um bom cara para vocês se ela lá fora e pesquisar sobre Dropshipping é um chamado de Chris Record. Chris Record, beleza? Até onde eu sei, ele está fazendo dropshipping. O cara é muito fera, beleza? Próxima pergunta aqui. Produtor, você tem funil de recuperação de carrinho abandonado, cartão recusado, boleto primeiro? Sim, a gente acabou de aplicar isso em praticamente todos os produtos aqui agora e o que, que a gente está fazendo? Essa pergunta é bem interessante, tá? Presta atenção, você que é produtor. No botão de checkout, que a pessoa vai clicar ali para poder ir para a sua página, para poder ir para o checkout, ela não vai imediatamente para lá, abre um pop-up para ela, ela preenche, no meu caso aqui, nome, e-mail e telefone. Ok? Por que, que eu peço isso antes dela cair no checkout? Porque ao digitar ali e dar o ok, ela é redirecionada automaticamente para o checkout, porém esses dados já vão para o meu CRM de e-mails e ela entra numa sequência de carrinho abandonado. Essa sequência já tem alguns e-mails esperando ela que dizem é, a coisa numa intenção de fazer com que ela volte para o carrinho e finalizar a compra. Só que o primeiro e-mail é só enviado para ela uma hora depois dela digitar os dados ali e ir para o checkout. Por quê? Porque se ela clicar e acabar comprando minutos depois, eu não preciso de mandar nenhum e-mail para ela. Ficou claro? Automaticamente, se ela comprar, ela sai dessa sequência lá no CRM de e-mails. Ou seja, eu não mando mais o primeiro e-mail falando para ela Ei, o que aconteceu? Eu vi que você entrou no check-out e saiu. Não existe mais esse e-mail ela sai dessa sequência. Se ela continuar, ela recebe o e-mail e se ela, por exemplo, entrou na sequência, foi para o checkout que comprou no boleto, eu também removo essa pessoa da sequência de e-mails E ela vai para uma sequência de e-mails de abandonado E ela vai para uma outra sequência que é de boleto gerado ok? No boleto gerado, alguns minutos depois, eu já mando o primeiro e-mail para a pessoa E a gente está testando aqui uma coisa agora que é a seguinte Quando a pessoa gera o boleto, a gente vai mandar para ela um e-mail é, Dizendo para ela que vamos oferecer um bônus a mais imediatamente, naquele momento Se ela cancelar o boleto dela e pagar no cartão ok? Então é uma estratégia que a gente está utilizando aqui é, vai utilizar, na verdade, a gente já, já utilizou de forma isolada E vai ser implementada agora Mas nessa sequência de boleto, sua intenção É de mandar um e-mail por dia Não como nome do produtor, tá? Isso é importante Por quê? Porque se você é produtor Fica estranho você mandar e-mail com o teu nome Ok? Fica estranho você mandar e-mail com o teu nome Falando para a pessoa sobre a, o boleto tá? É como se você fosse o cobrador Como se você estivesse se importando muito com a compra dela Então a gente manda Isso é mais plausível para mercados onde você está é, Onde você está vendendo Uh, make money online fazer dinheiro online, etc Então é melhor você Colocar o nome de outra pessoa ali Que seja um atendente Mandando um e-mail Nessa sequência de boleto E nessa sequência de carrinho abandonado, Beleza? Isso é importante O teu posicionamento E ali Você uh, Nessa sequência de boleto gerado Manda o primeiro e-mail Falando o que eu disse agora Tentando fazer com que ela desista Dessa compra no boleto Ou Você manda um e-mail Incentivando o pagamento dela Naquele dia Dizendo que se ela retornar o e-mail Para você com um comprovante Pago Naquele dia Você manda para ela o acesso já antecipado ao produto Então você fala o seguinte, olha só é, Se você pagar esse boleto hoje e mandar um comprovante aqui no e-mail Eu vou manualmente liberar o seu acesso Para o curso Porque se você pagar hoje Você só vai ter o acesso daqui um, dois dias Dependendo do dia da semana que a pessoa estiver pagando ali Então é uma estratégia também para fazer com que a pessoa pague mais rápido o boleto Nos próximos dias existe também mais um, dois, três boletos ali No decorrer da semana Onde você manda para a pessoa Um e-mail, tá? Que é muito importante dentro dessa sequência eu Vou falar dele aqui agora para finalizar essa parte Que é onde você... É, se a pessoa não respondeu, nada e tal Você manda um e-mail para ela oferecendo ali Gratuitamente a aula Uma aula que está em uma página aberta do teu curso Beleza? Então você pega ali uma, uma aula muito foda Coloca numa página e manda para a pessoa Ela não vai precisar de fazer login nem nada Só para ela experimentar um pouco do conteúdo que está lá dentro Para ajudá-la a fazer essa, essa compra aí Beleza? Olha só, não vou me comprometer em fazer isso agora Porque já tem conteúdos programados pelo Close Friends Mas depois eu pego tanto a sequência exatamente de boleto e a sequência de carrinho abandonado. cria um template aqui e compartilhe para vocês dentro do Close Friends. Só que assim, é muito importante que você não só se preocupe em preencher as lacunas ali, como também em modificar boa parte dos e-mails. É bom você modificar, porque quanto mais próximo e sincronizado de acordo com o teu produto, melhor. Beleza? Você vai perceber que você pode mudar bastante coisa. Você só não muda a essência. Entrega uma aula, enfim. Entendeu isso aqui? Legal? Aqui, voltou, voltou? Beleza. Quando a pessoa, obviamente, faz o pagamento no boleto, ela sai dessa sequência, tanto se ela comprar um cartão também, ela sai da primeira sequência lá e automaticamente é removida. Beleza? Não recebe e-mail nenhum falando sobre isso mais. Perfeito? Fora isso aqui, a gente, obviamente, tem a equipe de suporte cuidando lá da conversão um a um via WhatsApp com essa pessoa, que ao mesmo tempo está recebendo e-mail. Então isso é algo que você pode fazer no teu produto. Ok? Lembrando o seguinte, isso aqui ó, é gordura. tá Isso não é coisa que você faz num produto para validar o produto, não. Isso aí é depois da validação, tá? Tem que fazer nada disso pra lançar o produto de PLR Não viaja, beleza? Vocês vão ficar aí dois meses pra lançar o produto, não precisa. Só depois. Primeiro você tem que validar o produto. Finch, você poderia passar o script de Upsell e mostrar exemplo de página de Upsell? Bom, tem aqui, o Paulo pode falar isso, tá? Ô pessoal, eu não tô muito ligado no chat, beleza? Tô vendo que vocês estão mandando aqui coisas. Daqui a pouco eu volto pro chat. Tô aqui no box, ó. Eu posso pedir para o Paulo passar o um modelo de um script para o UpSell, ok? E as páginas, eu tenho páginas de produtos aqui, vou pedir para ele mandar para você também. Para todo mundo, no caso, eu posso colocar lá dentro a pasta do, dos novos nomes. Essas páginas de UpSell são bem específicas, ok? Falei isso hoje aqui por, umas, por um tempinho, inclusive com uma pessoa, e muitas pessoas não entendem muito bem o que UpSells, na verdade, querem dizer. Olha só, vou falar só uma coisa para vocês aqui, colocar isso em mente, tá? Ao pensar em UpSell. Quando a gente fala UpSell hoje. A maioria das pessoas simplesmente interpreta Que é colocar uma página a mais na frente de um produto específico E falar com o pessoal, olha eu compre isso aqui também mas não, é não, não tem nada a ver com isso tá? upsell são coisas um pouco mais específicas Não tem nada a ver com bump também não É considerado um upsell, um bump, Que é uma coisinha a mais que você coloca no checkout Mas o poder de upsells imediatos em páginas que são feitas só para aquele produto É outra história, ok? Não confunde em as coisas aí não Upsell imediato é upsell imediato Quando eu falar isso, se eu não botar a palavra order no meio Eu não estou falando de order eu não estou falando de upsell por e-mail Eu não estou falando de upsell por WhatsApp, eu não estou falando de upsell lugar nenhum Eu estou falando de upsell na próxima página de conclusão da primeira compra do produto Ponto Estamos entendidos? Fechou? Agora entenda só o seguinte Um upsell, ele também não é só você colocar o produto na página ali e falar para a pessoa comprar Um upsell para mim, ele tem dois pontos cruciais para definitivamente ser considerado um upsell Primeiro ponto, ele tem que ter uma sincronia absurda com o primeiro produto Absurda, absurda, absurda não é oferecer um produto para a pessoa, depois um outro que meio que assim Ah, esse produto aqui vai te servir um dia e tal Não, esse produto vai te servir para você sincronizar com esse agora E o seu resultado vai ser mais rápido ou maior Só que aí você tem que tomar muito cuidado também com outros detalhes Para não parecer que você fez uma venda casada A coisa tem que estar tá muito separada na cabeça da pessoa Ela tem que falar, putz, eu tenho que comprar isso aqui também Eu estou vendo que é essencial Amanhã praticamente eu vou precisar disso, entendeu? Geralmente você vai Você vai Você vai sacar Ô oh, segura aí velho, segura aí, segura aí que eu vou terminar isso aqui você é, vai sacar que o... Pô, até perdi aqui o raciocínio, mas enfim... Primeira coisa, upsell imediato, ele tem que estar tá muito sincronizado, beleza? Se não sincronizar, cara, seu upsell tá uma bosta. Segunda coisa... Vou fechar o chat aqui, pessoal, vocês estão demais, cara. Puta que pariu, pô. Seguinte... É, presta atenção, pessoal, mesmo que vocês sejam afiliados, não interessa, isso aqui é importante. Upsell é a próxima onda do mercado, velho. é o que já tá acontecendo lá fora, então você tem que ficar esperto com isso aí, porque você, afiliado, também vai se beneficiar. Segunda coisa de upsell, Tô com no trópico aqui, tá? Inclusive, eu chegou vários, ó. ó. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui e tá, tal. Chegou vários aqui, chegou dos States. Vamos ver o que tem mais aqui. Ó, olha o tanto que chegou aqui, cara. Tem mais aqui também. Ó, pô, gente é doido, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Segundo ponto do upsell: upsell é sinônimo de one-time offer. One-time offer. Você faz o upsell na próxima página com escassez, não é falando para o pessoal, olha só, está aqui o produto, você pode comprar para sincronizar, agora não, olha só, está aqui o produto e eu estou oferecendo ele para você, porque faz muito sentido e praticamente 80% das pessoas que estão atingindo esse resultado com o meu curso, também fazem o que está ensinando aqui esse outro produto. E olha só, para priorizar a galera que, tá, que já comprou o meu primeiro produto, eu vou te oferecer esse produto agora, por um preço menor do que o preço que você vai encontrar fora desse site. Se você atualizar essa página, se você voltar essa página, se você pegar esse link e jogar em uma outra página depois para tentar comprar isso aqui. De novo, você não vai conseguir, a sua sessão está perdida, beleza? Perdeu a sessão? Já é, morreu. É, isso acontece tá, com o UpSays porque no sistema ali, a pessoa está dentro de uma sessão, uma sessão de compra. Então, tecnicamente, até pela própria tecnologia, se ela tentar abrir aquele outro navegador horas depois, ela não consegue mais clicar no botão para poder comprar, porque aquele botão está carregando uma criptografia dos dados dela que já, tão, que já foram preenchidos na compra anterior, beleza? Então Finge, mas, pô, e aí, cara, eu vou ter que aumentar o preço do meu produto lá fora, vai? Eu já criei uma vitrine, por exemplo, de um produto de um upsell Só para mostrar para a pessoa que lá fora ela pagaria mais caro Isso é upsell de verdade, entendeu? agora o que é upsell? Upsell não é, faz aqui o um upsell do produto e pronto, acabou Porra, upsell é o one-time offer, é você, faca na caveira, ok? Vendendo a coisa ali agora, a pessoa tem que comprar agora, mano. acabou não, não é upsell do jeito que a madeira, que a pessoa imagina, não Então esses dois pontos tem que estar muito claro para vocês, na hora de construir upsell Próxima pergunta Segura aí Paulo, se tiver estiver aí, segura aí cara, só pra mim pegar outra pergunta importante aqui um... Sou produtor de encapsulado, dicas que você usou para destacar nos seus? Bom, eu tenho produtos encapsulados saindo agora, tá? Mas eu não comecei a vender ainda, e eu sei que ao começar a vender los A gente vai fazer um estrago no mercado praticamente, tá? Eu vou te passar uma dica só aqui, porque agora eu não posso falar muito disso, mas Tem a ver com o que eu acabei de falar aqui, upsets, perfeito? Upsets Só que é o seguinte Pega essa dica, ok? Essa dica é valiosíssima. Presta muita atenção. Eu vou te falar por que no Brasil não fizeram tantos upsells ainda de produtos encapsulados. É Porque aqui as empresas de fulfillment, elas entregam uma coisa um pouco pronta. Um pouco não, né? Toda pronta para a pessoa. Então a pessoa ali, ela acha que ela vai pegar aquelas páginas para promover. No máximo, ela faz alguma coisa ali na frente do produto, mexe na página, mexe na headline, cria uma página nova e etc. Mas, meu, não é assim, cara. Não é assim não, cara. O buraco é mais embaixo. Você tem que fazer coisas muito diferentes das quais estão aí, ok? Com isso, a galera passou a ver ao longo dos anos que não existe muito mais o que fazer porque a galera não inova. Mas lá fora, há mais de 5 anos, não existe cara, ofertas de produtos encapsulados sem upsets. É uma, é uma afronta, sacou? É ao mercado. Então você, vai fazer, você tem que fazer upsets nesses produtos aí, tá? E agora que vem a dica monstra para produtos encapsulados, e depois eu posso falar mais disso. A dica a monstra é a seguinte. Quando falamos de upsets, grava isso, ok? Quando falamos de Opséis em produtos digitais, nós estamos falando de próximos produtos que vão ser encaixados em uma esteira da qual o próximo produto, ele se sincroniza com o produto anterior. É um produto diferente, é um produto diferente, que se conecta. Quando a gente fala de encapsulados, não. É o mesmo produto, pelo menos no primeiro upsell. O primeiro Opsel é o mesmo produto, ok? Você não vai oferecer um outro produto, por mais que seja muito... Passa muito sentido você chegar com um produto que fala de Y e depois você complementa com outro produto diferente que vai ajudar a pessoa que não. Não é estratégia mais inteligente, já está comprovado. Você pode fazer isso depois, no segundo upsell, mas o primeiro upsell é mais do mesmo, ok? Mais do mesmo. Aí vem o um segundo ponto mais importante, anota aí e depois eu me aprofundo mais aqui. Os preços eles não são mostrados na primeira página de acordo com como hoje as empresas de fulfillment e toda a galera que simplesmente fica no Ctrl C, Ctrl -B no mercado apresentam os preços no pacote, dos planos, ok? Eles não têm essa baboseira de pague 6, leve 20, pague 30, leve 50, pague 70 mil potes, leve 10 mil potes para casa. Não tem nada disso, cara. Porra. Aí a galera vai faz, e tenta fazer o céu de errado. Por quê? Porque a coisa mais importante para a pessoa na próxima página é o preço. Você está vendendo pelo preço. Por mais que ela, ela pense, porra, eu vou ficar agora com 20 potes em casa desse negócio se eu comprar mais do mesmo. O que vai fazer a pessoa comprar é o preço menor na próxima página. E para você fazer com que ela sinta que o preço realmente caiu, você não pode confundi-la com tanta promoção na página principal. A página principal é mais específica quanto ao preço. Um pote é tanto, três potes são tanto, seis potes são tanto. Acabou, acabou a palhaçada, morreu. Acabou, velho. não tem mais nada para falar com o cliente não. Ele vai escolher qual que ele quer. E na cabeça dele, uma coisa vai ter ficado clara: se eu tivesse comprado o plano X, o preço do pote seria Y. Se eu tivesse comprado o plano Y, o preço do pote seria esse. Para na próxima página você fala assim: não me interessa o pote que você, a quantidade de potes que você comprou, tá? Você sabe que o melhor plano tinha o preço fixo do pote a X. Agora você vai pagar esse mesmo preço por mais X quantidades de potes, como se você tivesse comprado e aproveitado a melhor oferta da página anterior. E você vai fazer essa oferta. Ao preço do pote por igual Da melhor oferta da página anterior Ou menor Tem que ser igual ou menor Ficha, eu não entendi por nenhum que você falou aí agora Vai entender depois então, porque senão eu vou me aprofundar muito aqui Passei meses estudando esse negócio na quarentena Beleza? Depois eu me aprofundo mais Bora Deixa eu abrir o chat aqui Vocês estão entendendo aí? Tá legal? Deixa eu abrir o chat agora Tá legal? Show? Show, maravilha? Beleza. Ô Paulo, quer entrar aqui para falar alguma coisa? Acho que você solicitou aqui. Se não, se, não, se não quiser, eu vou continuar. Fala aqui. Tem muita pergunta aqui, eu preciso responder essas perguntas. Vamos ver se o Paulo quer entrar, senão eu vou continuar aqui. Beleza, é só provar aqui para o Paulo entrar. Opa, aí estão me vendo, então, né? E aí, Sim, tá me ouvindo? Tá, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tinha travado. Agora eu tô. É, tá chovendo aqui em aqui. Então, só para complementar uma coisa que o Thiago falou com relação ao Upsell. É, muita gente tem dúvida com relação a qual valor colocar no Upsell. Upsell não significa que tem que ser um valor maior do que a compra anterior que a pessoa fez. Como o Thiago já bem disse aí, é uma compra que vem após o produto. A gente tem detectado que o mercado brasileiro, que o povo brasileiro, de modo geral, ele se sente um pouco mais incomodado quando o opcional tem valor superior. Obviamente, quanto maior o valor do opção, mais coisas você tem que convencer a pessoa para comprar. E só mais uma coisa que o Thiago esqueceu complementar, é por causa que a importância do opção. Quando a pessoa ela faz uma compra com você, ela meio que cria um contrato mental. Um contrato do tipo, olha, eu já comprei alguma coisa pra esse cara, ele já me vendeu uma coisa, eu já tenho uma relação de confiança com ele. Portanto, é muito mais fácil quando o cara cai no um upsell, ele comprar de você de novo. Então, a importância de fazer isso é justamente se aumentar o Lifetime Value, que é a quantidade de vezes que o um mesmo cliente vai comprar de você. Por que, que muita gente no Brasil não prioriza isso ainda? Porque as pessoas ainda continuam tendo lucro na primeira oferta. Vai chegar algum momento no mercado que isso vai ficar inviável. E aí o upsell vai ser a obrigação. Por que, que a gente defende tanto para fazer isso agora? Para vocês aproveitarem que está cedo. Aproveitar o lucro que dá para ter agora com isso. Então, upsell e downsell é obrigatório em qualquer funil. A gente tem um produto aqui campeão, um produto que a gente já vendeu muito dele aqui. E eu só não liberei a criação de volta para vocês porque o produto está sem upsell. Eu quero liberar o produto somente quando vocês tiverem upsell dele. Então. Essas duas dicas são muito importantes. Quanto a, Com relação à precificação, lembrando que é, no Upsell, a, a, a margem de compra do cara, né, o poder de argumentação ele não precisa ser tão forte para o cara comprar, ele já está mais propenso. E quanto menor o valor, menos você vai ter que pressionar o cara a comprar. Então, se você oferece um produto, por exemplo, de 400 reais e depois um Upsell de 300, o cara está muito propenso a comprar, porque é mais barato, entendeu? Ele já pagou 400, é fácil para ele pagar 300 para você. É só isso aí que eu queria complementar, aí, não vou ocupar muito tempo, não, porque tem muita pergunta para ser respondida. Show, show. Valeu. Valeu, Paulo. Tamo junto. Obrigado aí. É... Complementando ainda mais, só um pouquinho o que o Paulo falou, pessoal. É o seguinte: um, além da pessoa ter uma confiança mais com você, é, um, na verdade, o um principal ponto mais abordado lá fora, quando se fala de Excel, imediato, é que no processo de compra, quando a pessoa finalizou uma compra, você passou aquela copy para ela, ela sentiu que ela vai ter aquele resultado e tudo mais, ela tem ali a famosa dopamina sendo liberada ali no momento da compra, aquele sentimento bom de que ela finalizou a compra, de que aquele mesmo sentimento que você tem quando você vai numa loja, compra lá a roupa que você quer e tal. E quando ela está nesse estado, é muito mais fácil ela dar um sim de novo para você. É muito, muito mais fácil. Então, isso aí ajuda para caramba também é, você. Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro box. Estão me ouvindo aí? Tá de boa? O chat parou aqui. Não tô recebendo mais nada no chat. Insta... Ah, foi, foi, foi. Legal. Beleza. Tá, próxima pergunta aqui então. Deixa eu pegar essa aqui. Beleza, vejo muito e-mail caindo na caixa de spam. Como vocês lidam com isso? Você tem que fazer um processo com, junto com o seu CRM de e-mails para validar lá você, aquele remetente, como um remetente que tem autorização para realmente enviar aqueles e-mails. Porque assim, você, quando você entra no CRM de e-mails, eu não sei qual, qual você usa, mas quando você entra lá, você cadastra um e-mail de remetente do o qual você quer colocar ali em cima, que é o e-mail do produto e tal, e que vai ser né, o, o e-mail que vai ser enviado para as pessoas. Beleza, o ali já é o suficiente. Aí, você, aí eles mandam uma confirmação para você dentro desse e-mail, você vai lá e confirma, certo? Parece que isso é o suficiente, mas não é. Beleza? Existe uma parada chamada de King, posso falando errado? The King, The Mark. São duas coisinhas que você tem que adicionar manualmente dentro do DNS, daquele domínio, que vai dizer mais uma vez assim, olha só, essa, essa pessoa está enviando e-mails usando esse servidor, que é o servidor lá do IP dos caras, da, do CRM que você está usando, seu sistema de e-mails. Deve ter essa coisa aí dentro das configurações lá. É, vai no suporte, pergunta para você fazer isso. Isso só vai ajudar, beleza? Os seus e-mails não irem para a caixa de spam. É, porém, não é algo garantido que não vai. Tiago, como que eu garanto mais? Tem como? Tem. Aí, isso que eu vou falar agora é muito mais importante do que o que eu acabei de dizer para vocês. Como eu fazer os meus e-mails não irem para a caixa de spam? É essencial você fazer isso aqui. Você tem que ter sempre um sistema de reciclagem ativo, ok? Passaram-se 30 dias faz uma automação, eu tenho essa automação Soft a pessoa não abriu nenhum e-mail meu, se eu estou mandando broadcast para ela, é, ou sei lá, se você não manda e-mail todos os dias, faz uma automação aí, tipo de... Pô, se a pessoa não abriu os meus últimos 4, 5 e-mails, não me interessa a frequência, mas se ela não me abriu esses e-mails, ela vai automaticamente cair em uma sequência da qual eu falo para ela assim, ei, eu estou vendo que você não está abrindo meus e-mails, e aconteceu algum problema, o que foi e tal, você quer voltar a receber meu conteúdo, se sim, clica aqui. Se ela não responder ou não abrir automaticamente ela continua na sequência e ali você manda ela para um balde do qual você vai saber que vai remover aquela pessoa do seu sistema depois. Por quê? Porque se você continuar enviando e-mails para as pessoas que não abrem e mails de você, sua taxa de relevância para os provedores sempre vai continuar caindo e automaticamente os seus e-mails começam a ir cada vez mais para o store. O sistema do The Machine que eu mostrei para vocês, explica perfeitamente como vocês podem fazer isso. Tá? Eu mostrei meus stories. O The Machine. Isso é muito importante, mas olha só, isso não tem nada a ver com o processo de validação do produto. Eu falo pra vocês, vocês acham que eu sou chato. Eu vendi milhões sem me preocupar com e-mail. Eu botei milhões no meu bolso sem me preocupar com essas besteiras. Pô, gente, é, é, é essencial. É essencial, mas não é essencial no início, cara. Não precisa esquentar a cabeça com isso no início. Beleza? Ah, eu tenho que colocar meu produto pra funcionar. Eu vou colocar agora o dequinho, o Demark, não sei o quê. vou colocar tudo bonitinho lá no DNS. Ah, eu vou certificar. Agora vou mandar e-mail para 10 pessoas aqui para ver se vai pro spam. Se for pro spam, vou ficar mais 5 dias esperando aqui. A minha taxa de relevância aumentar, só para depois eu lançar produto. Pode parar. Não. Validou o produto. Eu falei isso na primeira temporada do Close Friends. Para validar um produto hoje, você precisa de pouquíssimas coisas. Né? Tráfego direto, se o produto tem um ticket menor que 397, bateu ali alguns padrões, validou. Aí você começa a fazer essas coisas aí, tá? Não, eu só falo isso sendo chato porque eu sei que é muito fácil, vocês é, que estão começando agora, até mesmo para lançar um produto e etc. Cara, eu saí daqui, abro o YouTube agora, tem um cara falando de e-mail marketing, não sei o que, aí beleza, vou ter que fazer isso também. Não, não tem que fazer isso agora não, cara. tem que validar o produto primeiro. Ok? E o processo de validação eu já passei para vocês. Então, eu já passei também por isso, de querer aplicar muitas coisas só para poder lançar o produto. Não se incomodem com isso aqui. Próximo, próximo. Produtor, como você faria VSL para encapsulado? Como que você faria? Não, como que eu já fiz, né? Eu já fiz VSL para encapsulados, para dois encapsulados aqui. E mesma coisa, mesma copy do John Benson. VSL longa, ok? Uh, pitch, que é a chamada para ação sendo feito ali antes dos 25 minutos, isso é muito importante, é, entenda que tamanho de VSL hoje não é problema se a sua VSL tem uma cópia foda, o problema é se o pitch vem ou não antes dos 25 minutos, por quê? Porque eu já, eu já é, testei aqui e vi que a maioria dos produtos param de ter uma conversão muito boa quando cara, você coloca o pitch depois dos 25 minutos, então você pode colocar antes e falar mais 50 minutos, não é ou não, beleza? Isso aí é importante. Então, essa cópia aqui que eu tô falando é a do John Benson. Pesquisa aí que cópia é essa? Se você não encontrar o John Benson, tem a Star Store Solution do Russell Brunson, que vai funcionar muito bem também. Ok? Star Store Solution. Estrela, História, Solução. Ok? Próximo. Deixa eu ver o chat aqui. Quando campanha está tá seguindo boleto e tal. Pessoal, eu ia perguntar para vocês, antes de eu avançar para a próxima pergunta, respondam no chat para mim. Eu compartilhei esses dias agora. O, eu compartilhei esses dias agora. O, o último mapa mental aí sobre os quatro métodos para você iniciar com o orçamento na campanha. Os três tipos de orçamentos iniciais, os quatro métodos para orçamentos iniciais. E os três tipos de escalas. Vocês entenderam o que eu falei lá? Ficou alguma dúvida? Facebook Ads, ok? Facebook Ads. Sim, Start for Solution é do Russell Brunson a cópia do John Benson é a do John Benson, é outra. E falem se vocês entenderam nada. Legal? É o mesmo fato. Entendam que aquele padrão ali não é algo engessado é, no sentido de algo que pode mudar depois é, e pode te atrapalhar. Não, cara, ele não vai mudar, ok? Pelo menos no método de escala. Perfeito, eu espero que tenha ficado claro, porque tem muita gente que tem dúvida, manda print para mim e fala assim, pô, minha campanha não vendeu, o que acontece? Aí eu vejo lá, 25 reais gastos, ticket do produto, ticket do produto, 197 reais. Pô, não tá entendendo ainda o padrão, sacou? tem que gastar mais, tá lá quanto você tem que gastar para tirar alguma conclusão, beleza? Vou só fazer um resuminho com você aqui de algo muito importante, porque eu sei que toda semana, pessoal, eu recebo esse tipo de pergunta, então é só pra ficar muito claro para você mesmo. Como que eu, Thiago Finch, eu analiso as minhas campanhas hoje, sempre analisei, e sempre não, né, corrigindo, passei a analisar depois de praticamente milhões de reais gastos e retornados, ok? Qual o padrão eu peguei com essas campanhas? E eu sempre tenho que ressaltar, campanhas, tráfego direto, conversão objetivo para compra, ticket máximo 397 reais. Porque aí pega o que eu estou falando aqui, aplica em outro produto, ou leva para um uma outra pessoa ver, a outra pessoa fala, pois Finch está falando merda. Não, atendeu as minhas especificações? São em cima dessas especificações. Aí eu tenho certeza com você que esse, esse raciocínio bate, beleza? Ó, quando eu analiso uma campanha, primeira coisa: 70 reais gastos já tem que ter pelo menos uma, um boleto gerado, beleza? Nesse período, começa a campanha. Eu não fico olhando muito, não. Vocês aí já estão olhando mais a campanha de perto e tal. Primeira coisa que você tem que bater o olho é no CTR. Ah, Fitch, o CTR começou ruim, CTR de link. Calma aí, a campanha começou agora, é por isso. Provável, né? Provável. Começou agora, espera um pouquinho, que aí você vai ver o CTR. Ou subir ou aumentar. É só para você bater o olho no início. Não é conclusão nenhuma. É a melhor, é a principal métrica que você tem inicial, já que você está começando a campanha agora, para dizer se o seu anúncio está relevante ou não. Perfeito? Gastou 70 reais, eu tenho que ter pelo menos uma venda no boleto. Finge, se eu não bater isso, cara, fica de olho. Confere se está se tendo initiate checkout. Beleza? Por que confere se está tendo initiate check out? É a coisa mais óbvia de fazer, se você está duvidando de que tem alguma coisa errada. Se não tiver finalização de compra, significa que as pessoas estão clicando, estão passando pelo funil, ou o teu pixel não está falando muito bem, ou algum erro está acontecendo. E como você confere? Dispositivo móvel, tá? Dispositivo móvel, não abre no computador, não. Abre no seu celular. Se a sua campanha estiver acertada para celular. Porque é ali que o bicho pega, é ali que a coisa fica diferente. Como que a página está se comportando? Com quanto tempo ela está abrindo no 3G? Observa isso, eu coloquei lá no mapa. Segundo ponto de observação que eu tenho é o seguinte. Estou 50 minutos aqui. Vamos embora. Segundo ponto de observação. É... Beleza, eu não observo se a companhia está dando lucro aqui, até o momento, de ROI em venda de cartão. Eu observo se ela está dando lucro de modo geral. Se os boletos estiverem abertos lá, no checkout, se você tiver promovendo um produto que está com o boleto aberto, eu contabilizo as vendas, os resultados totais de compra, e vão incluir boletos gerados e que vão incluir vendas no cartão. Não me interessa se está com o ROI negativo. Só a partir do primeiro ticket mínimo do produto gasto é que eu ligo as antenas para observar o seguinte. E agora? E agora? Está dando lucro ou não no cartão? Ok? E agora? Daí eu começo a seguir o raciocínio do fluxo lá que eu mostrei, mostrei para vocês. E todas as decisões, a partir de agora, elas são baseadas com base no lucro, no CPA que você está tendo, de cartão de crédito. Beleza? Não é de boleto, não. Só cartão de crédito. Então, aí eu mudei o meu parâmetro ali de, de decisão. Teria como você passar as métricas que lançou nos stories gratuitos sobre métricas boas de um PLR? Tem. Daqui a, pouco, daqui a pouco eu passo aqui, beleza? Deixa eu voltar para o box agora. Ficou claro para vocês, pessoal? Então, se não tiver gasto ali até um ticket mínimo, eu não tomo uma decisão ainda, tá? Gastou o ticket mínimo não converteu, aí eu sigo o fluxo lá, da maneira que eu mostrei para vocês. Beleza? Próximo aqui, então. Vamos no box aqui, box, box. Em média, quantos dias consegue ficar sem ser bloqueado com caixa de Pandora? Cara, o Igor, gestor de tráfego aqui, ficou praticamente uns 40 dias com uma conta, tá? Mas o orçamento dele estava baixo. Tem esse detalhe. Agora, eu diria que uns 10, 12 dias aqui, padrão, para ficar tranquilo, orçamento alto, utilizando o quiz, camuflando bem a página e etc. Com, tendo tá, o, aqueles parâmetros principais que eu adicionei para vocês, e essa resposta que eu vou dar aqui agora ela vai um pouco além da pergunta, mas é para vocês, produtores e afiliados aqui, terem em mente isso. Se o produto é black, é indispensável para mim agora. Ok? É indispensável para mim agora. Tá colocando na primeira página três coisas. Primeira página para a qual a pessoa vai, quando clica no meu anúncio, se a página for black. Tá? A página de vendas do produto. página de vendas. O quiz não é black. A Purcell, ela pode ser black, mas na maioria dos casos, é, não. Tá? Quando a página do produto é black, quando eu estiver um produto que é black, a primeira página para a qual a pessoa vai, independente se é a página de venda, se é o quiz, se é o... É, cara, não sei. Qualquer página que você mandar a pessoa, você tem que colocar três coisas. Um link com termos e políticas. É, um link com termos, né, que é separado, e um outro link com política de privacidade. Então, essas são duas coisas. Que negócio é esse? Todos já viram todas as páginas aí na navegando da internet. É muito simples de fazer, ok? Os produtos hoje a gente procurou colocar lá nas páginas já. E a terceira coisa é um disclaimer dizendo abaixo desses dois links... Isso no é rodapé, ok? Esse site não é do Facebook, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, eu postei isso aqui no Clube Flores. Ok? Isso ajuda muito, tá ajudando muito. Por quê? Uma análise que eu fiz dos produtos mais blacks, dos blacks sendo vendidos lá fora. Eu não, vou, não tô exagerando com você, não tô exagerando, Escuta o que eu vou te falar. Eu não vi nem um, nem, nem um produto... Eu não gosto de generalizar a coisa, tá? Eu odeio generalizações, Eu acho que generalizações são... É, é o erro da humanidade, cara. Por isso que muita gente fala um monte de bosta. Porque de generalismo Eu não gosto de generalizar. Então, quando eu fizer isso, pode ter certeza que eu tô falando uma coisa muito séria. Nenhum produto lá fora é, que eu vi deixou de ter essas três coisas na página Por isso que eu estou te falando para você colocar. Eu não gosto de estar falando na não. Cara. Não gosto de estar falando, pô, coloca aí porque eu acho que vai dar resultado. Não, pô, é porque eu vi um padrão gigantesco. Beleza? Eu não sei se esses caras aqui, pô, vou fazer um curso black para o pessoal, aí eu vou ensinar as boas normas aqui. Você testou o caralho das boas normas? Pô, nem testou, fica enchendo a linguiça, caralho. Entendeu? Então, eu tô te falando, o negócio pode colocar aqui. Vai ajudar bastante. Bastante. Eu falo assim com vocês porque eu sei que... É, eu assistia, cara, algumas pessoas passando dicas, e eu vi que aquele negócio estava ali só pensando encher Então, só para garantir que vocês não estão entendendo isso aí também. Próximo. Infiliado de o que você faz isso, já é 3K. Deixa eu pegar uma técnica, técnica, técnica, técnica. Exemplo Exemplo de webinário perpétuo que você já fez. Eu fiz um webinário de um produto chamado Futebol Milionário, beleza? Estou é, otimizando ele exatamente agora, inclusive. E Futebol Milionário não está é um rodando aí, não. Tá? É um outro produto, não tem nada a ver com esse aí que está rodando aí, é outra coisa, beleza? Só para. É, e foi aquele mesmo modelo de webinar que eu, eu mostrei para vocês lá, no Modelo Perpétuo. Tá? Apresentei para vocês. Toda a sequência de e-mails, tudo. Aquilo ali é lindo, é maravilhoso. Olha só, se você conhece muito bem uma pessoa que você possa lançar agora e que você é, saiba que você pode fazer uma parceria legal você tem pouca grana. Se você ficar três meses focado nisso, cara, só que você esquece qualquer outra coisa. Esquece vender como afiliado, esquece de esquece fazer, cara, outras estratégias, dropshipping, qualquer outra coisa. Se tu faz isso aí, cara, nesse funil que eu mostrei, pegando a cópia do Russell Brunson para o webinar implementando ali, depois de alguns webinários ao vivo, batendo a métrica de 10% de conversão da sala, implementando o webinário no automático, meu, acabou, véio, acabou. você viaja o mundo já. Desde que o produto seja abrangente. É só focar, pessoal. É só focar, cara. Você não tem que ver a luz do dia por três meses. Dois meses. Certeza, certeza. Foco, galera. É um negócio absurdo. Não é clichê, não, cara. Não é assunto clichê, não. Eu sei o resultado que dá. É incrível. Só que tem que seguir a parada da maneira com que tá lá beleza? Eu pagaria muito, muita, muita, muita, muita grana para ter aquela sequência que eu compartilhei com vocês, porque o ouro vem da onde? O ouro vem do seguinte, você pega a palavra webinário perpétuo aí agora, coloca lá no, no, no Google, beleza? Aí você vai ver alguns cursos te a fazer isso, ou vídeos gratuitos, etc. Você vai ter mil e uma formas para fazer webinários diferentes. Ok? Mil e uma formas. Só que essa forma, eu te garanto, é a melhor de todas. Por quê? Porque eu extraí essa forma dos top 3 Moda internet marketers no mundo que já fizeram milhões em webinários. Ponto. Eu não vi a luz do dia para poder te compartilhar isso gratuito aqui dentro do Close Friends. Então, só isso, sem cópia aqui, com vocês, vale o preço do Close Friends, se você aplicar. Ok? Então, pode fundo nesse webinário perfeito aí. Ó, oh, eu estou fazendo uma mentoria. Ah, não abri ainda, mas enfim, uma outra coisa. E a pessoa que está comigo lá, ela tem várias fontes de renda. Várias fontes de renda, ok? E ela tem um webinário rodando no perpétuo, de um produto dela. Cara, ela tem um gestor de tráfego para o afiliado dela, é, para o webinário dela, e a coisa está dando seis dígitos todo mês, como se fosse um produtinho de prateleira que está ali parado. Seis dígitos. No mês passado deu 150 mil, isso é faturamento, não é líquido, mas, cara, em cima do é perpétuo, cara. Enquanto tem outras coisas rodando, outros produtos... Só que é o seguinte, para fazer o webinário perpétuo, ele não fez 20 coisas ao mesmo tempo, não. Ele fez webinário perpétuo, ok. Contratou um gestor de tráfego, ok. Posicionou, vende aí, meu querido. O máximo que você conseguir, tá aqui a sua comissão, agora eu vou fazer outra coisa. Foco, galera. Eu falei no início do Closipende já, cara. Eu não, eu não falo coisa para encher linguiça, eu passei por isso, cara. Beleza? Eu passei por querer aplicar várias coisas ao mesmo tempo. Bora. Próximo aqui, próximo, próximo, próximo. Ainda do tráfego, o que você acha de vender na Amazon do Brasil? Eu não tenho experiência nenhuma, zero. Tenho a mínima ideia. Ok? Eu já vi isso acontecendo lá fora, e algumas pessoas falando de milhões com isso lá fora, mas no Brasil eu não tenho ideia. Eu acho que a Amazon aqui é um pouco diferente, não tenho ideia. Se eu conseguir alguma informação disso, eu passo para você. Minha namorada fez um curso. Pessoal, aí, tá legal? Estão gostando aqui? Estão cansados? vou continuar, hein? Posso continuar? Legal? Falei. aí. Vou tirar a resposta aqui porque tem um delay para ver a resposta de vocês. Legal mesmo? Show. Beleza. Maravilha. Pessoal, até que eu dou umas arrancadas aqui, pô, parece que eu estou sendo arrogante, mas é porque eu estou sendo mesmo. <risos> É, pô, pode colocar um negócio na cabeça de vocês mesmo, porque pô, eu sei, cara, como é que é as instalações no início, cara. E eu consigo ver, eu tenho uma empatia muito grande pra ver que eu tô falando algo com alguma pessoa e aquilo não tá entrando da maneira que deveria entrar, cara. entendeu? Por quê? Porque eu já sou, eu fui a pessoa que ouviu uma dica muito foda já e não entendi aquilo, cara. Eu achei que eu entendi. Aí, anos depois, eu, eu fui analisar e falei, meu Deus, se eu tivesse seguido isso aqui, cara, eu tinha perdido muito Eu tinha ganhado muito mais tempo. <risos> entendeu, então? Não assustem não. Pessoal, nossa, cara, que pena. É, tá dando aqui nesse Instagram, tá dando para encerrar aqui agora. Tá Tô contando um minuto aqui, mas eu vou voltar. Pena porque eu acho que eu vou perder as perguntas que estão aqui no box. Mas enfim, vou voltar, tá? Eu vou, vou voltar com vou essa pergunta aqui. Tá encerrando agora. Vou encerrar de uma vez aqui.